Quando eu digo que o Psicologia Nova é o melhor preparatório para concursos de psicologia, muita gente diz que é só propaganda. Quando eu digo que nós aprovamos mais do que o dobro dos nossos concorrentes juntos, muita gente diz que é só propaganda. E quando eu digo que nós temos sede de aprovação e que nós somos o número um do mercado no Brasil há mais de 10 anos, muita gente diz que é só propaganda. Então, eu deixo de fazer uma propaganda com os nossos principais resultados de 2022. Uma lista com mais de 450 nomes, 100% auditável. Afinal de contas, a nossa propaganda está nos nossos resultados, e são reais. E, claro, os concorrentes não oferecem o que nós oferecemos, resultados. Vamos dar uma olhada, então? Essa aqui é a nossa retrospectiva 2022. De resultados, eu quero que você participe da nossa lista de 2023. A lista é auditável, são 452 nomes, concursos finalizados entre 2022 ou em processo de finalização no início de 2023, eu separei a cor amarela. Teve concurso que nós abrimos as vagas, não podemos falar qual, mas nós tivemos essa grande participação na abertura de vagas de um concurso em especial. Nós temos entrevistas com os primeiros lugares, 94% dos listados estudaram pelo curso específico do concurso. 6% estudaram apenas exclusivamente por cursos gerais do Psicologia Nova, como carreiras jurídicas, carreiras policiais, prefeituras ou cursos grátis. Todos estudaram pelo Psicologia Nova. Vamos dar uma olhadinha, então? E, claro, eu vou ter que acelerar o vídeo porque tem muito resultado. Olha só quanta gente aprovada pelo Psicologia Nova. Vamos começar pelo TJT. Do Rio de Janeiro, aprovamos nessas regiões aqui. E eu vou abrir os nomes das pessoas que foram aprovadas através dos nossos cursos. Essa aqui é a galera que passou na primeira região, galera que passou na segunda, galera que passou na terceira região, galera que passou na quarta região, passou na quinta região, sexta região, sétima região, nona região, décima região e décima primeira região. Aprovados do TJ do Rio de Janeiro. Nós somos o curso que mais aprovou no TJ do Rio de Janeiro. Defensoria Pública do Distrito Federal. Primeiro lugar nosso, aliás, os dez primeiros lugares foram nossos. Defensoria Pública do Distrito Federal. TJDFT, 19 dos 30 primeiros lugares. Essa daqui é a lista da galera que passou estudando conosco. Tribunal de Justiça do Piauí, olha só. 11, 10 dos 11 primeiros lugares, incluindo o nosso primeiro lugar. ITEP do Rio Grande do Norte, tivemos 12 aprovadas. Você pode entrar em contato caso você conheça algum desses alunos aqui, algum é desses psicólogos para perguntar, e aí? Gostou da Psicologia Nova? Como é que é o atendimento? Qual é a qualidade da aula e tal? Será que funciona? Não, porque aqui tudo é auditável. Ministério Público do Pará. Nós tivemos três aprovações, claro, esperamos que todo mundo seja chamado. Prefeitura de Jundiaí, tem até entrevista com Rodrigo César no YouTube, depois procura lá. Primeiro lugar nosso, Prefeitura de Paulínia. Primeiro lugar nosso também, Ebser, Amapá. Primeiro lugar nosso, Marinha, resultado parcial, ainda está em andamento. Primeiro lugar nosso, segundo lugar nosso, Ministério Público de Roraima. Olha só que lista bonita, gente. Esses são os aprovados na lista final. sem Manaus. 73 aprovados, incluindo o primeiro lugar, e a expectativa é que essa lista rode logo. Tem até entrevista com o Felipe no nosso canal no YouTube. 100% auditável, com total transparência e honestidade com vocês. Fundação Universidade Brasília, temos esses aprovados daqui. Nós tivemos também Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Esses aprovados, primeiro lugar na parte hospitalar e primeiro lugar na parte de avaliação psicológica. Todos os psicólogos que entraram no nosso curso Ministério Público do Amapá, esses aprovados aqui na lista final. SPGG, lá do Rio Grande do Sul, olha a quantidade de alunos que nós ajudamos a figurar na lista final. Prefeitura de Goiânia, especialista em saúde, analista em assuntos sociais. Alunos nossos, Ferraz Vasconcelos, primeiro lugar nosso. Tem inclusive entrevista, Secretaria de Educação do Distrito Federal. 23 pessoas na lista de professor de psicologia, alunos nossos. E, e 37, gestor educacional. Olha só, alunos nossos também, alunos do Psicologia Nova. Temos mais uma lista? Temos. Secretaria de Educação de Pernambuco, 45 alunos, 45 alunos na lista final, a nossa expectativa é que chamem todos, obviamente, essas listas da área educacional tendem a girar bastante, Prefeitura de Recife, Secretaria de Desenvolvimento Social, tivemos esses aprovados daqui, olha, do primeiro lugar até, enfim, até o centésimo, um monte de gente, um monte de aluno aprovado, Polícia Militar do Ceará, que deve nomear daqui a pouquinho, primeiro lugar no masculino, primeiro lugar também no feminino, Polícia Civil de Minas Gerais, ainda está em andamento o concurso. Tivemos o terceiro lugar, temos o terceiro lugar provisório por enquanto. Prefeitura de Macaíba ainda é um, um concurso em andamento. Temos essa grande quantidade de alunos aqui, claro. Essas posições podem mudar, mas de um modo geral, para o que nós treinamos, nós temos esse resultado aqui. Prefeitura de Macaíba, tivemos a Prefeitura de Campina Grande, olha só quantos bons resultados, incluindo o primeiro lugar, viu? Aleapia, Assembleia Legislativa do Rapá, primeiro e segundo lugar nossos, Defensoria, parece? Depende, depende. Não posso divulgar os primeiros lugares, mas eu conheço eles e quem entrou. Está lá no curso de formação, que deve acontecer até o meio desse ano. Já garante lá que é aluno do Psicologia Nova. Pena que essa galera não pode dar entrevista depois. PGDF, primeiro lugar. Orlando Constância Gadelha, que foi inclusive professor aqui do Psicologia Nova. E alguns resultados indiretos. A galera que estudou pelos nossos cursos de prefeituras, ou cursos grátis, ou, pre... ou cursos de carreiras jurídicas, ou carreiras policiais, e que usou o curso geral para passar em prefeituras. Olha só quanta gente boa! É isso. Eu opto por ter transparência com vocês para que vocês saibam onde vocês estão entrando. Eu não sei qual vai ser o próximo concurso de cada um de vocês, mas eu sei que o próximo curso de vocês vai ser aqui no Psicologia Nova.